recebam os kits completos e conservam estes kits não são usados noutras outras fontes cada fonte tem seu kit tem seu kit de manutenção da fonte muito obrigada Bravo! Boa! Boa! Boa! Bravo! Boa! Boa! Boa! Boa! É, isso não lhe deu nunca o mesmo amar. que eu me sahi lhe, já quando está ativista, ni e na leno informar e quando para eu vá e vá a ativista, eu posso ir lá na comunidade, encontro a oca da casa, a lascar e cá marumba na. Neandri lani para vava cometer, lascar guesei, não fala anti membro, tu, osi, vá, vá, vá, para Lani, na vula vanga formarí, o lvang vanga tapula lascar guese, logo e na bulavanga tá basi salané logo chegou aí o Kuvana na Koinsi la mo gente le a unen ela lhe coube então mo e chegamos ao Khamamba e na frente o Kuvan gente le a gente jogou fala nioleio Kuvan gente le a Celanta chegamos epa power ungawa e aí na Mangshueni ele chegou a gente le a Kashaune Kusaya chegou a nós chegou tico lai na Marumba na lá tinha gente a Gutzongo Gutzongo e coloca Kuvá a lo comunidade de Tucis na Dumba pode chegar tinha gente a Tico Can mambo intamo kani mambo intam, <laughs>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 em mente deixar já que deu o a na o medal deixar asco o silom agora o já que deu o medal lá material um um logo um pode então casa o o trabalho dela cá vai logo o o teca lendo a pode com o mago mas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 É com alegria que recebemos este Projeto da Ongau. É com alegria que recebemos este Projeto da Ongau. A formação de hoje tem por objetivo formar